Criativa! Como estão, meninas? Como estão vocês, meninas? Lindas! Então, eu estou retornando com este vídeo para mostrar para vocês algo muito legal de fazer que toda garota versátil, criativa vai fazer, que é crochê. Então, hoje a gente vai aprender nesse vídeo a fazer um bojo de crochê. Uhum, um bojo de crochê. Isso mesmo, meninas. Isso aqui, ó. Já já eu vou postar aí a lista de material para vocês, tá bom? E eu te peço também para que vocês fiquem até o finalzinho do vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de mandar um comentáriozinho aí se você gostou do vídeo. E curtir, Sim, tá bom? Um grande beijo. agora aprender a fazer um bojo tamanho P. Para iniciar, a gente vai fazer 15 correntinhas. 15. Eu fiz 15 correntinhas. Após isso, você vai marcar aqui Segurando firmemente essa décima quinta corrente e fazer mais três. Após isso, você vai marcar na décima quinta um ponto alto. Você marcando um ponto alto, meninas, esse já vai ser o seu segundo ponto alto. Por quê? Geralmente... Essa correntinha que a gente faz inicialmente de três, ela já é considerada o primeiro ponto alto, então a gente já tem aqui dois pontos altos, ok? A gente vai fazer ponto altos até chegar na primeira correntinha, então a gente vai para décima quarta ponto alto, períssimo <música> ponto, né? Da correntinha. Essa parte aqui que a gente vai fazer os aumentos. Como vai ser esse aumento? Nessa correntinha, a gente vai colocar o quantitativo de quatro pontos altos. linhazinha aqui, ela é que aperta, tá vendo? Ela é que faz o aperto aqui. Então, ela pode ficar frouxa, ela pode ficar folgada, mas aí, depois, você sempre vai apertando aqui. E no final, a gente vai esconder também é, esse fio aí do início. E a última. Quatro. Então, olha aí. Já percebe que ela já vai fazendo a curva? E olha o fio aqui, ó. Você pode ir puxando e vai ficar bem arrumadinho. Tá vendo, meninas? Então, a gente vai dar continuidade aqui, os últimos pontos altos dessa sequência. Lembra que eu falei pra vocês que aquela correntinha de três já é considerado o primeiro ponto alto? Lembra, galera? Então, é nela aí que a gente vai fazer o último ponto alto, certo? Então, a gente vai virar o nosso trabalho. E vamos fazer agora, no primeiro ponto alto... Uma correntinha, certo? De três. Então, fez aí uma correntinha de três. A gente vai marcar agora. Nessa sequência que a gente vai marcar, a gente pega as duas linhas. Lembra que no início eu falei que era uma? Pronto. Mas agora aqui a gente vai prender nas duas linhas. Então, tem que ser ponto alto em cima de ponto alto. Muito cuidado, meus amores, com... O aumento é, de ponto aqui, viu? É, logo quando eu tava começando a fazer crochê, eu errava muitos pontos e acabava fazendo um ponto a mais onde não era devido. Então, aqui, vocês têm que prestar atenção que é ponto alto em cima de ponto alto de base. E aí, vai dando continuidade até chegar aqui a ponta. ó. São lembradas que a gente fez quatro aumentos de um lado e quatro do outro. Nesses aumentos, a gente vai começar a preencher, certo? Ponto alto em cima de ponto alto. Só que vocês também vão lembrar desse intervalo de uma correntinha no meio. Aí, a gente vai fazer os próximos aumentos. Toda a sequência desses próximos aumentos serão de três. Três pontos altos com uma correntinha no intervalo de um e outro. Dois. Três. E uma correntinha. Fizemos três. Uma correntinha no intervalo de mais três pontos altos. Ó, e é isso aí. E vocês verificarem, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Como eu vou descobrir, Ana, que é, essa medida tá certa para o meu bojo? Primeiro, você pode, tem que ter o bojo, né? Porque o bojo vai ajudar na medida. Esse bojo que eu tenho aqui é um bojo número 40, que geralmente é usado para é, os seios pequenos. Das meninas, né? Então, aqui 40, você vai fazer a sua medida com, pra ver se tá bom. Pegando a peça e medindo no bojo, certo? Então, aqui a gente vai perceber que tá faltando aí umas duas a três carreiras ainda pra gente concluir. E fechar toda a sequência desse bojo aqui. Então, eu vou fazer mais uma sequência, mas uma coisa importante também que eu quero salientar para vocês é que eu conversei aí dizendo do início da nossa correntinha que tem que fazer 15. Porém, esse quantitativo de 15 inicial, ele aumenta de acordo com o aumento que a gente faz aqui. Então, não vai ser sempre 15, vai sempre aumentar, correto? Então, é... 15, vai ser 15 uma hora e aí por diante vai aumentando por causa dos aumentos que a gente faz também lá em cima na peça, tá certo? Então, eu vou fazer aqui mais duas, é, mais três carreiras, eu vou fazer aqui mais três carreiras e depois a gente vai voltar e depois a gente vai voltar para juntas a gente verificar se já deu no tamanho do bojo, tamanho P. Meninas, eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito importante que pode ocorrer próximo desse alongamento aqui, né? Desse aumento. O que acontece? Não esqueçam que aqui tem um ponto alto. Geralmente, quando a gente coloca aqui as, os três pontos altos, o risco é dos pontos altos esconderem esse ponto que tem aqui. E aí, a gente se passar e não colocar um ponto alto aqui devido. Tá vendo como fica? Acaba escondendo. Então, vocês têm que prestar atenção que o seu início começa nesse ponto que fica bem rente aqui a esse aumento. Tá bom? Então, a gente vai dar continuidade, fechar aqui. E juntas, a gente vai ver se esse tamanho, esse quantitativo... De carreira já tá bom pra atingir o bojo por completo. Eu concluí aqui. E eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Vamos ver se sete alcança todo o bojo? Ó, oh, meninas. E aí, Ana, é sete? É sete. Por que é sete? Porque, assim, ó, menos eu gosto de cortar isso aqui, certo? Essa parte aqui tem artesãs que ficam com essa parte aí, eu não fico. Quando encaixar o bojo com a peça, é, é lembrando que o crochê, ele cede, certo? Então, se você faz mais pensando em co cobrir essas bordas, não vai ser útil, porque o crochê, quando você for... É colar essa peça, você pode puxar, esticar e ela vai dar certinho. Então, assim, não precisa você fazer mais. E sem dizer que ainda tem os detalhes quando você faz da borda da peça, né? Para dar aquele encanto, aquela beleza, né? Aquele mimo na sua peça. Então, para um bojo pequeno, tamanho 40, você faz sete carreiras, tá bom? Então, eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês de alguma forma e é isso, um grande beijo! E aí, gostou? Dá um like aí se você gostou. Gente bojo, ele é ideal para quase tudo no crochê. Você pode fazer um cropped, você pode fazer um vestido, você pode fazer uma blusa. Você pode fazer muitas coisas com bojo de crochê. Então, é essencial para um artesão, para meninas que gostam de fazer crochê, aprender a fazer o bojo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo, no próximo sábado. Tá bom? Fica com Deus e até a próxima!